E aí pessoal, aqui é a Paloma Hoje eu deixei ligado as ranqueadas e casuais Porque tá demorando muito de vir o um pessoal na ranqueada Então pessoal, bora jogar nas ranqueadas também Pra poder me enfrentar e gravar o vídeo <risos> Então, da, das casuais eu enfrentei a Shuli E das é, ranqueadas eu enfrentei a Mika Então, confira o vídeo até o final E é isso aí, bora pro vídeo a Xulia, a rainha dos poucos. Mal começa a luta, já tá dando os poucos dela aqui. E essa perna longa. Vem preparada pra morrer! Bonito. Chega! Toma! Fugiu, né? Olha. cara de ficar dando... Que quem? Nenhum quem tá aqui? Sua safada! E esse VT de duas horas? Dele! Round two. Fight. Começou de novo. Mano, também tem um mal. Vai, se ajeita! Se comporte, menina! Outro lado pra me enganar, né? Toma tupilão! Ah, Só mais um! You win! Não essa luta que tá bem divertida Pessoal, agradeço Que vocês tenham acompanhado aí o canal Bora, amigo Round one. Fight. Dá outro jeito nessa menina ali. Vem aqui Ah, Chuli. De dar a mãozinha, chega com essa perna. Olha, errei. Não pode ter erro, gente. Olha, me ajeitando com essa perna longa. Toma porrada. Vem, não. Ai. Para. Vou morrer. Pra cima. Vem. Ah, meu. Que pernona. Puxa, vida. Fica só pokeando. Toma! Fica nesse canto aí. Sai daí não! Fugiu, né? Para! Obedece! Toma! Como que pode? Fica aí! Eu sabia! Lembrou da farofa, né? Final round. Ai, agora tem que ficar bem atento. Vem querer ficar empocando aqui? Toma. Ei, ei what the hell? Toma! Continuar aqui. Fica lá, não vai fugir, não. Toma, agarrou o urso. Tchau, amiga. Olha, Chuli jogou bem. Pra quem gosta de enfrentar Chuli, comente aí, gente. Que não pode é perder, né? Fight Round one. fight. Ah, vai lá, amica. Eu treinei a amica pra querer vir me dar uma surra. Vem aqui, é assim que faz o pilão. Ah, topa. Meu, na atenção aqui Ah, vem querer dar dagarrão, né? Ah, eu que dou <risos> O pilão na cara Vem Ah, você fugiu, né? Vem não, tá, amiga? Toma! Olha! a espeta! Olha! Como pode? Quieta, menina! pilar You win. Ufa, eu achava que eu ia perder aqui. Bom, que eu tô precisando de uns pontinhos. Tá, o amigo vai voltar nervoso. Ai, ai, ai, vamos. Round one. Eita Vem, os dois que aqui Fica é difícil Eu que é Eu sou o mestre No morte Toma Eita Toma. Pilão Salvador beija essa sua amiga é. agora ah, você morre agarramos round two bem preparada viu Ah, até parece! Toma a porrada! Ajeitando! Eita! Toma o meu poder! Pra fechar bonito! Oria! You win. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, comentem, compartilhe com seus amigos e amigas e obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, então até mais, tchau!